Oi, chegamos de volta. Então, como vocês viram na aula passada, nós colocamos a descrição dos compartimentos, né? Uh, para melhor ilustrar e darmos a entender a quem olhar a nossa planta o que é o que é realmente no nosso, no nosso projeto. Uh, e, no entanto, nós ficamos de terminar com esses elementos. Agora, atenção. Nós temos quatro eixos. Quatro eixos. Até, nesse lado, nós temos cinco eixos. Muito bom. Não havia percebido essa questão. Uh, no entanto, se temos cinco eixos, essa área vai ser a área numérica. Okay? Lembre-se que onde tivemos maior número de eixos, recebem os números. Onde tivemos menor número de eixos, recebem letras. Então, especificamente aqui nesse lado, nós vamos ter que vai ser A, depois esse eixo vai ser o eixo B, seguindo a ordem alfabética, depois esse vai ser o eixo C e o eixo D, ok? E por esse lado, como nesse lado temos maior número de eixos, então, automaticamente, este vai ser o eixo 1, como já está aí espelhado, 2 e o eixo 5, beleza? Então aqui nós temos os eixos agora discriminados, então o próximo passo vai ser focarmos os móveis Eu já tenho dentro, por isso não normalmente eu não crio móveis, de, não crio blocos de móveis Acho que é desperdício de tempo termos que criar blocos de móveis né? A gente tem que nos focar no que é mais importante, mas os móveis também nos ajudam a dar uma ilustração melhor no nosso no nosso projeto Por isso dentro da aba INCD, é More, é More, eu vou abrir aqui uma aba específica dentro da minha pasta CURSOS Dentro da minha aba CURSOS né? Uh, 2020, né? AutoCAD de curso, eu já tenho aqui uma pasta de blocos, já tenho aqui vários blocos. Eu vou selecionar esses blocos todos, simplesmente vou transportar para aquele espaço, vou dar OK. Aqui apareceu o toalete, mas é, num tamanho muito reduzido, mas isso não é um caso. O que vamos fazer na essência, um, atendendo esse paradigma... Já que aqui uh, estamos a ter dificuldades né? e também não é a melhor opção para podermos uh, inserir blocos, management blocos, importe, vamos voltar aqui tentar uh, um, ver né? se na essência vai ser importar, que vai funcionar. Mini curso, eu tenho dentro da minha pasta blocos, okay? um bloco, um, aliás, uma, um arquivo muito especial que eu vou fazer, uh, vou fazer chegar a vocês. Né? Dentro do, do, do disco das aulas que eu estarei fazendo Eu vou também alocar esse, esse arquivo Um arquivo aonde já foram selecionados vários tipos de blocos Está aqui a abrir agora E no entanto é só pegar nesses blocos, copiar para, teu, para o teu arquivo em especial né? E então poder utilizar E é muito prático isso aí, facilita muito, mas muito o nosso, nosso trabalho respectivamente né Aqui vocês vão ter blocos de árvores né blocos de banheiras blocos de portas já também tá feitos você não vai precisar de voltar a desenhar as portas mas é importante que você aprendesse né vão vão ter aqui as os de de camas né é, blocos de sala né? e efetivamente parece nosso para esse nosso projeto nós vamos já transportar esse esse bloco de sala para lá né Ctrl c mesmo como se tivesse no ordem você clica em Ctrl C e vem para aqui em vez de clicar Ctrl V vai Ctrl Shift e V e automaticamente ele vai então senhores observem que sempre uh, na essência podíamos ter criado esses, esses layers todos de uma única vez né uh, mas também não ficaria assim muito bom que seria uma pilha de layers mas Sempre que a gente vai alocar novos elementos, precisamos sempre criar esses esses layers para fazer jus a esses elementos. Na essência, neste momento, vamos criar o layer de mobiliário. Né? Por quê? Porque estamos agora adicionando adicionar móveis dentro do nosso do nosso projeto. Então, esse layer que a gente vai criar agora vai ser o layer de mo mobiliários. Esse layer vai permanecer com a mesma cota, mas aqui eu gosto que os meus móveis estejam no, no, na espessura 00, né? respectivamente, posso que não é o meu objetivo dar muita ilustração. Até mesmo os materiais também é bom que estejam no layout 00. Então aqui temos este layout. Vamos clicar aqui neste layout. Depois esse é o layout de destaque. Sempre. E depois crio... veio esse novo layout. Por que, é que veio esse novo layout? Ao trazermos aquela mobília. Okay? Portanto, vamos clicar na mobília e vamos adicionar dentro do layout móveis. Ou mobiliários. Okay? Automaticamente temos aqui agora o nosso nosso layout. vamos tentar já adicionar dentro do nosso projeto este, este cadeirão efetivamente uh, vamos ver aqui como ele se enquadra né? talvez o enquadramento dele não está muito top então se ficar aqui na parede hum. ok que bom aqui nós temos o nosso móvel da sala agora bem aliás bem alocadinho e, e então vamos aqui para não haver confusão de informações, né? aqui temos o nosso elemento de sala de estar. Vamos agora também exportar dos móveis umas, hum, uma cama, né? fazemos uso ao nosso, ao nosso projeto, uma cama bonita aqui. Eu gosto dessa cama, está simples, está muito interessante, vamos selecioná-la aí, Ctrl-C, voltamos lá para o nosso móvel, para o nosso arquivo do curso, Ctrl-Shift V. Atenção, vamos já alocar Lion Móveis, vamos agora adicioná-la no, no projeto, nesse caso específico, para não haver confusão de informações, né, beleza, hum, colocamos no outro lado a cama também, beleza, aqui está, então, temos na essência esses elementos agora feitos, vamos voltar a cozinha e o WC normalmente na cozinha o que nós vamos precisar de utilizar é efetivamente, vamos lá ver os móveis de cozinha que cá temos precisar de um lava-louça, um fogão aqui já temos o fogão e vamos escolher aqui um bom lava-louça para então levarmos para a nossa cozinha selecionamos esse cara e esse carinha aqui CTRL C, quer dizer, já não vamos usar o mesmo processo de CTRL Shift V, porque são dois móveis, vamos precisar, vamos precisar de separá-los de, separá de forma independente. Temos aqui o fogão, Ctrl X, Ctrl Shift e V, né? vamos alocá-lo bem no lugar estratégico da nossa cozinha, vai ser especialmente aqui nesse canto, né? e então posteriormente o próprio Ctrl X, Ctrl Shift e V, Próprio lava -louça. é bom que o lava esteja sempre na janela, né? em alguns casos, mas sempre tendo em conta. Então, vamos fazer aqui um pequeno balcão. Okay? Vamos aqui medir pelo menos 70 de distanciamento. 70 é muito, então fica 60, respectivamente. Fica em 60. Vou fazer a mesma coisa aqui: 60. Puxamos. Para aqui, Vamos medir novamente 60. Vamos utilizar o filet para unificar essas linhas. Vamos apagar essa aqui, coltri, e vamos selecionar efetivamente aqui. Vamos dar aí 1,50m um, um para ver um distanciamento. Filet, unificamos, unificamos aqui. Então vamos mudar essas linhas para colocar muro em, muro em vista porque que é que eu moro em vista? Porque isso, possivelmente, vai ser, vai ser algo construído. Aqui temos a nossa cozinha pronta. Todavia, falta-nos um, o WC. Voltamos para lá, vamos recolher outros, outros blocos, nesse caso, já dos do WC. Um, vamos ter, efetivamente, sanita, toalete, polibam, um, polibam. Polibam, bam, bam, bam, bam. Polibam, bam, bam. E um bidê E não se esquecendo do lavatório. Um lavatório bonito. Beleza. Ctrl C. Voltamos para o nosso modelo. Ctrl V. Vamos criar um outro. Um outro layer. Isso vai ser A. Aparelho sanitários Aparelhos sanitários Me okay? dar um, uma cor azul uh, Line wipe vai ser 0,0 também Então vamos aqui trabalhar por cima do, do layer Aparelho sanitário Vamos pegar no bid, Ctrl Shift X control Shift V Rotacionamos e ajustamos Ctrl X, Ctrl Shift V, novamente Rotacionar, ou oh, ajustamos no local Esse carinha já está já em bloco especificamente, só colocamos no layer Rotacioná-lo e ajustá-lo no local também respectivamente. Parece que aqui há um carinha que vai ter que desaparecer Neste caso, presumo que seja o poliban. Aliás o BD, Ctrl-X, Ctrl V, rotacioná-lo e ajustá-lo no local. Novamente. Na verdade o Poliban tem que. O tem que bazar. O BD basou. Neste caso vamos agora tentar ajustar as carinhas. As anotações. Aqui está ok. Muito bom. Temos agora, neste preciso momento, o nosso os nossos móveis alocados no projeto. Isso está incrível. Aqui já estamos, já estamos a, a ganhar mais ou menos a, a dimensão do nosso projeto e o nosso projeto já está a começar também a ganhar forma. Por isso, foi um grande prazer. Essa aula foi incrível. Eu espero que você pude aproveitar no máximo esse momento de alocar blocos né, no projeto. Então, na próxima aula, vamos dar continuidade a esse processo, mas vamos ver já a questão de configuração das cotas é, já contar os eixos então avançarmos para outras perspectivas do nosso projeto. Então, até lá, aquele grande abraço, bye, bye!